Seja bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro Os Últimos Seis Dias de Jesus, por Jamiro dos Santos Filho. Palavras do autor Creio que o sonho faça parte da vida de todos nós. Embora haja sonhos impossíveis, julgo ter em alguma gaveta de nosso coração pelo menos um que anelamos mais intensamente. Sonhar é desejar, e quando alcançamos aquilo que desejamos, sentimos-nos o mais feliz dos filhos de Deus. E, felizmente, realizado um sonho, surgiu outro. É isso que nos move que nos impulsiona ao progresso a fim de atingirmos a perfeição, objetivo de todos nós. Este livro era um sonho antigo, e, graças à misericórdia do Cristo, vejo agora o sonho em minhas mãos. A emoção, ao finalizá-lo, extravasou-se em lágrimas de gratidão, pois somos pequenos demais para falar ou escrever a respeito de Jesus. Porém, penso que os pequeninos também podem amar as estrelas de Deus. Escrever é gravar nossos pensamentos, escrever o bem é enobrecer o coração. Escrever algo a respeito do Mestre Jesus é permitir voos sublimes à nossa alma. No entanto, criar fatos, imaginar situações, formar novos conceitos ou conceber diferentes atitudes dele é pura ousadia. Por isso, sei que poderão questionar algumas colocações feitas nestas páginas despretensiosas. No entanto, é isso mesmo que nós propomos, um questionamento em torno de alguns fatos. É necessário perguntar o porquê das coisas e tentar encontrar respostas. É muito estudamos o Evangelho de Jesus com máxima veneração e profundo respeito. Sempre vi naquelas páginas um ser puro que se fez homem e não um homem que desejava mostrar o caminho para o Criador. No entanto, quanto mais viajava pelo mundo encantado do meigo Rabi, tanto mais me perguntava das razões de algumas de suas atitudes que, para mim, mostravam gestos de um homem comum e não do espírito puro que ele é. Então, brigava comigo mesmo, buscando aceitar o que lia, sem entender o que ele fazia. Ele não poderia se contradizer. Porém, não pensem que venho propor uma nova verdade. Não, não é isso. Apenas procurei olhar os mesmos fatos com outros olhos, talvez até ousados demais. Mas dizem que a ousadia é virtude inerente ao homem, portanto simplesmente usei algo que todos possuímos. A humanidade progride graças àqueles que avançam em seu tempo e buscam concretizar o imaginário possível, a miragem que lhe surge diante dos olhos ou o sonho que possa tornar-se realidade. E isso não conta somente para as conquistas materiais. Mesmo que essa busca envolva o abstrato, para aquele que alcança certamente, essa vitória deixará na pele o arrepio da emoção, no peito o descompasso do coração feliz e nos olhos o brilho das lágrimas. Digo a vocês que eu lembro perfeitamente da noite em que sonhei e chegava a Jerusalém. Vi minha cidade amada... Percebi imagens movendo-se à minha frente, depois acordei em pranto incontrolável, tamanha emoção que me tomou. Posso dizer com sinceridade, eu fiz essa viagem. Dou meu testemunho disso, mas também não posso afirmar que todo o livro seja fruto dessa regressão fantástica que jamais esquecerei. Certamente, muito do que aqui se encontra seja o resultado de conclusões pessoais, embora despidas de vaidade, pois nunca me coloquei como porta-voz de notícias que ninguém soubesse. Ao amigo que fará essa viagem por meio destas páginas, desejo que encontre pelo caminho alguns motivos para se emocionar e, tal como eu, sinta saudade de um tempo que, quem sabe, também faça parte de seu passado. Finalmente, penso que conquistar bens materiais ou sonhos palpáveis seja uma vitória que quase todos conhecem. Porém, embarcar em uma viagem interior e lá tentar encontrar o Cristo é algo que poucos julgam possível. Perdoem-nos, pois, a ousadia. Mas, ao chegar ao final do livro...